Olha, Sapadation! <risos> Mano, passando aqui antes de começar o vídeo, só para falar para você que meu treinamento tá com 40% de desconto, você usando o cupom BATERIA40, beleza? Válido somente esse final de semana, tranquilo? Então você que deseja aprender de uma forma mais fácil, aprender técnicas, viradas, ritmos, de uma maneira bem mais fácil, né, que é através das cifras, Acesse o primeiro link, coloque o cupom lá e venha fazer parte desse treinamento que eu tenho certeza que você vai curtir demais. Beleza, safadeixo? Tamo junto, fique com o vídeo aí do malvadão, espero que você goste. E deixa o like, moço, não esquece de deixar o like não, beleza? Tamo junto.